Oi gente, tudo bem? <risos> Boa noite, sejam bem-vindos. Vocês que estão me ouvindo aqui pelo IGTV, sejam bem-vindos, tá? Hoje nós temos uma convidada bem especial. O nome dela é Cida Leite e nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é o voluntarialismo para ajudar as mulheres... Então é sobre isso que nós vamos falar, a Cida, ela trabalha como ela trabalha, né, na, nesse ramo aí de voluntarialismo e ela vai bater um papo conosco hoje na nossa última live do projeto Varal de Ideias. Para quem está chegando agora, o Varal de Ideias, o que, que ele é? Ele foi um projeto que eu criei no comecinho do mês, onde a proposta era ter lives todos os dias, e nós tivemos live praticamente todos os dias, de segunda a sexta-feira, desde o dia 1 de julho. Então, as nossas lives, elas só não aconteceram duas vezes, porque nós tivemos é, alguns probleminhas com dois convidados. E uma ficou doente e, a outra, e o outro convidado, eu tive problema com a minha internet, então a gente acabou remarcando... Então, nós remarcamos para outra, outra ocasião. Mas foi um projeto que eu fiz para poder trazer convidados para conversar com as pessoas que estavam né, em casa por, é, por N motivos, ou porque é, perderam seus empregos, ou porque estão trabalhando em casa, né, ou porque já empreendem. Então, os nossos convidados... Foram pessoas de várias áreas, passando um pouquinho da experiência deles, né, para as pessoas. E a Cida já entrou, já vou convidar ela aqui, tá? Então sejam muito bem-vindos. Deixa eu chamar aqui a Cida. Tô chamando, vamos esperar ela entrar. <risos> Oi, Cida! Oi, Sofia. Tudo bem? Oi, e você? Tudo bem? Tô bem também, graças a Deus. Que bom, Cida. Antes da gente começar, eu quero agradecer você pela, pela tua disponibilidade de, de estar aqui, né, conversando com a gente. E muito obrigada. Hoje é o nosso último dia do Varal de Ideias, que foi uma, um projeto bem bonito que eu criei para trazer convidados, tá entrando bastante gente... Para poder falar um pouquinho, né, para contar um pouco da sua experiência para as pessoas que estão em casa. Porque o que, que acontece, Cida? Eu percebi que depois que a gente entrou nesse período aí de pandemia, muita gente ficou em casa. Muitas mulheres, muitos homens, muitas crianças. E aí essas pessoas elas se viram numa rotina que elas não estavam acostumadas né e, e aí foi por esse, foi por esse motivo que, que eu criei o Varal de Ideias e eu trouxe vários convidados. Então, a gente conversou com pessoas da área de terapia, conversamos com psicó psicóloga, conversei com pessoas da área da finanças, da área de empreendedorismo, então teve bastante, bastante gente legal aqui. E hoje a gente vai falar sobre o setor dos voluntários, né? <risos> E aí, uma Cida, coisa. eu queria, é, aí eu queria que você se apresentasse. Enquanto você se apresenta, eu vou mandar o meu aviãozinho aqui convidando os meus amigos, tá bom? Mas você pode ficar à vontade para você se apresentar, falar quem é você, o que você faz, que daí a gente dá sequência aqui nas perguntas, tá bom? Então, tá bom. É, eu fiz <risos> uma colinha aqui, não vou dizer que não, fiz uma colinha para não esquecer nada, né? Então, primeiramente, quero agradecer aí é, o seu convite, né? Fiquei muito feliz. É, quero agradecer as pessoas que estão entrando para participar, para conhecer um pouquinho mais sobre Cida. Então, eu sou a Cida Leite. É, eu tenho 50 anos. Eu sou mãe do Gerson, um menino maravilhoso que tem 23 anos. É, sou fotógrafa. Olha! É, tenho... Sou do no interior do Paraná, eu brinco que eu sou o pé vermelho, né? Sou do interior do Paraná, amo ser do interior do Paraná. Amo as coisas da terra, as coisas simples da vida. Sou de pé, Biru. É, tenho... Amo fotografia, né? Sou apaixonada por fotografia. E fui casada com o Gerson, o pai do Gerson, por 23 anos Me divorciei, casei, me separei Hoje estou com uma outra pessoa, estou voltando com uma outra pessoa, o Edson, né? E vamos ver, estamos aí num novo empreendimento <risos> Pode então, falar Eu sou a filha mais velha, de seis irmãos, sou a filha mais velha Desde pequena sempre fui assim, gosto de estar conectada com pessoas, gosto de estar com pessoas, amo trabalhar com pessoas e desde pequena eu sempre trabalhei e sempre empreendi né e quando eu era pequena eu cuidava dos meus irmãos, dos meus irmãos menores e de mais duas crianças que as vizinhas deixavam na minha casa para minha mãe para a gente cuidar, né? Minha mãe trabalhava e eu cuidava das crianças e dos meus irmãos e além de trabalhar, de ajudar, a cozinhar para os irmãos, de arrumar ir para a escola, ir para a escola, eu ainda achava tempo para poder empreender, para poder é, juntar dinheirinho, assim, sabe? Desde pequena. Então eu fazia, escrevia peças de teatro e com as crianças mesmo nós montávamos peças de teatro, nós fazíamos é, as apresentações e eu vendia os ingressos para as crianças da rua, para as crianças da quadra e ainda fazia pipoca e fazia amendoim para vender para a criançada do, que vinha assistir nossos teatrinhos, né? Então, desde pequena, eu sempre fui, gostei de estar com pessoas, de estar fazendo conexão com pessoas. Aham. Uhum. E, hum. e, e hoje, e, e hoje Cida, é, antes de eu te perguntar o que, que você faz hoje, muito legal a tua história, viu? Eu sou uma pessoa, eu sou meio artista também, eu sou muito criativa, muito artista, é, eu escrevo desde criança também, fiz teatro, mas, é, não, não cheguei, uhum, mas eu não cheguei a seguir a carreira de, de artista, mas me considero uma, sempre fui muito artista, tenho aí alguns livros já que eu escrevi, é, gosto, uhum, gosto bastante, então parabéns, por você, desde pequenininha, você ser desse jeito, né? Você gostar de lidar com pessoas, porque eu costumo dizer, Cida, que a gente consegue vencer na vida, que não tem nada a ver com a questão financeira, é mais uma questão de, de vida mesmo, de você se encontrar, de você ser feliz, de você se entender, né? De você ser feliz no mundo que você vive. É quando você consegue se dar bem com pessoas, né? Quando você consegue lidar muito bem com pessoas. E você, pelo jeito, desde criança, você se dá muito bem com as pessoas. Exatamente, sim, verdade. Tenho uma conexão, gosto de pessoas e, como eu falei, né? Gosto de estar com pessoas aí. E por esse motivo aí eu, é, eu acredito que eu sempre me dei bem na vida, assim, sabe? É, gosto de conversar também, mas é, gosto mais assim do fazer. Do fazer O meu forte, mesmo assim, é estar na linha de frente, é estar com a mão na massa. As pessoas que me conhecem sabem disso. Eu não tenho preguiça. <risos> tenho preguiça mesmo. Que bacana. Ô, Cida, e hoje? Você trabalha com o quê? Hoje, a minha formação é fotografia, né? Eu sou fotógrafa. Mas, uhum. nesse momento que nós estamos passando aí, então, os eventos foram todos cancelados, todos adiados para o ano que vem, né? Então, estamos na expectativa de, de dias melhores aí na área de, de eventos, de trabalho fotográfico, né? Ah, uhum. Tem uma é a, a Sheila, Conorowski é... Pereira, saudades dela, de que ela está ali na live. E ela está é... aqui. Para o mundo da fotografia. Nós éramos bem jovenzinhas, eu tinha 14, 15 anos e ela também, ela já trabalhava no estúdio fotográfico, e foi ela que me apresentou. Ela que me chamou, olha, se eu estou precisando de uma balconista. Você não quer ela fazer um... E eu fui, tinha acho que 15 anos, 14 anos, e eu fui, fiz o teste e passei. Então, gratidão, Sheila. Se hoje eu estou aí no ramo da fotografia, foi porque você me ajudou, me deu a força, me apresentou lá para o fotográfico da Multicolor. E eu fiquei lá por mais ou menos 18 anos. Nossa! Nossa. Eu... E passei a minha adolescência e a minha juventude lá e me casei também lá, então eu devo tudo isso para a Sheila que está aí hoje, está é, assistindo a live. A gente Tem grandes momentos juntos, fiz grandes amigos lá na, na Multicolor, é, deixei, é, gostei muito de trabalhar, deixei grandes amigos e fiz grandes amizades, tenho saudades desse tempo. Que bacana. E, Cida, é, você, até, até então, você estava trabalhando com fotografia. E aí, como, como a gente entrou nesse período aí de pandemia, é, fora a fotografia, alguma coisa a mais você está fazendo? Ou você inovou no, no teu ramo aí de foto? Então, é, é o que eu gosto de fazer é isso, né? eventos, é fotografia. Então, no momento, assim, eu tenho me dedicado bastante... Na, no trabalho voluntário mesmo e o trabalho voluntário também para mim apareceu no meu balcão de fotografia foi uhum. lá 2000, 2010 mais ou menos que uma cliente é, foi procurar um estúdio fotográfico especialidade em book para mulheres né eu fazia eu tinha especial meu, meu estúdio era para era especializado para fotografar book tipo de mulheres e ela foi lá e numa conversa, no balcão, ela me contou que ela era de uma ONG, da Estoroptimistas, que é a ONG que eu faço parte hoje, né? Que é, de, que é voltada para o trabalho para mulheres e para meninas. Né? Nossos projetos são dedicados e voltados para mulheres e meninas. Então, foi no meu balcão de fotografia que eu fui apresentada para o trabalho voluntário. Então, eu tomei posse em 2012... É, na ONG das Soroptimistas e desde lá é, ganhei o prêmio é, há quatro anos atrás como Soroptimista Destaque. Fui receber meu prêmio lá em Brasília, né? Olha, E desde lá eu me dediquei ao trabalho voluntário com amor mesmo, porque para você fazer o trabalho voluntário um, você tem que ter amor. Uhum. E, então, o, o ingrediente principal é o amor e a dedicação. E porque você vai estar lidando com pessoas que você não conhece, você vai estar lidando com pessoas que você não sabe a reação que vai ter, né? Então, você tem que ter amor, amor ao próximo mesmo. E desde lá para cá, eu tenho me dedicado aí com muito amor a tudo que eu faço para as pessoas, né? É aquilo que a gente aprende lá no Rotary, que é dar de si antes de pensar em si ali que eu vi que ela está ali na live é, eu fui convidada também pelo Gazeta do Povo para dar uma entrevista também estou voluntariada vai, vai sair hoje também a, essa reportagem sobre o voluntariado, eu fico muito feliz a Vera também que está ali é, também Bonzinho <risos> também também tenho várias amigas aí que me deram muita força e estão me ajudando bastante que bacana Lucida é... Essa ong que você que você ajuda, ela é somente de mulheres, né? Mas é, mas ela é uh -huh. e ela é uma ela é uma ong de mulheres que que sofrem abuso. Como é que funciona? Porque eu não, eu não sei com relação às ongs, mas tem por exemplo alguns orfanatos, né, que, que são divididos entre crianças que sofrem abuso, criança que é violência, é, aí tem alguns que são de alto risco, que, que a criança estava correndo muito risco de vida, e, e no teu caso aí, na ONG, como que funciona? Então, a Ketlin tá ali, ó, que é também da proximistas, e ela é do projeto... É, que a gente tem lá que é não a violência contra mulheres e meninas. Então uhum. essa ong ela é, faz projetos para mulheres e meninas e essa, é, a, a gente ajuda lá meninas que estão é, em vulnerabilidade que nós atendemos também um, um, um, um lar de meninas que sofre abuso de de pessoas da própria família, que, infelizmente, a gente sabe que é o que mais acontece é isso mesmo, né? A violência uhum. é, moral, sexual, psicológica, infelizmente, vem de quem está mais próximo da gente, né? Então, a gente tem uma... só uma, uma, uma, não vou citar o nome, né? Mas a gente atende um lar de meninas que realmente é, sofre esse tipo de, de abuso. É muito triste, né, Cida? Porque eu me lembro que eu ajudava também um orfanato que era bem grave, assim, também. As crianças sofriam todo tipo de violência, né? E, e era muito triste. Aí eu me, eu me lembro, Cida, que na época... Isso acho que fazem uns quatro, cinco anos. Eu fui até esse orfanato para poder fazer... Uma festa de aniversário para as crianças. E aí eu juntei uma mulherada que, que fazia parte do meu grupo e cada uma... Porque eram todas empreendedoras, né? Então, uma, uma empreendia com fotografia, outra com, com a parte de decoração, a outra fazia bolo, a outra fazia salgados, a outra trabalhava com presente, né com artesanato. E aí nós juntamos a, esse monte de mulheres e a gente conseguiu fazer uma festa para eles. E foi lindo, sabe? Foi lindo, porque ficou parecendo uma festa, assim, de, de 15 anos, sabe? Ficou muito bonito. E aí, eu me lembro que uma das meninas, bem pequenininha, a menina acho que tinha uns, uns 8 anos, 7, 8 anos, ela falou assim para mim, tia, você, você vai ficar para a festa? Eu falei, vou, por quê? Ela, ah, tia, porque normalmente as festas aqui não são muito boas, não tem quase nada para gente comer. Menina, aquilo me cortou o coração de um jeito. Eu falei assim para ela, não se preocupe, porque hoje você vai comer bastante. Hoje vai ter bastante coisa para você, vai ter brincadeira, vai ter presente, vai ter tudo que você tem direito. Porque a gente realmente tinha feito tudo isso para essas crianças. Então, eu, aquele dia, eu me senti, assim, muito pequenininha, sabe? Muito pequenininha. Porque a gente, normalmente, a gente reclama né, da nossa vida. E quando você tem contato com um lugar desse jeito, você pede perdão pra Deus por, por cada vez que você reclamou de alguma coisa, né? Eu digo que a gente não precisa nem olhar para trás. Basta você olhar para o teu lado. Uhum. Essas andanças da gente, aí nesses trabalhos que a gente faz aí, nessas ajudas solidárias, é, humanitárias e, e trabalho voluntário, a gente vê o quão a gente é feliz e não dá valor. Uhum. Sabe, é, é, a gente encontra cada situação. Outro dia eu estava ouvindo um vídeo entre as crianças da Espanha e as crianças da África. Aí a repórter perguntava, a mulher perguntava para as crianças assim, o que você vai fazer, o que você vai querer é, depois que tudo isso passar? As crianças da Espanha, ah, eu quero aprender a fazer vídeo no TikTok, ah, eu quero fazer, eu quero é, tirar fotografia, eu quero ser famoso. E daí ela perguntava para as crianças da África o que as crianças da África queriam? Qual que era é o desejo delas depois que tudo isso passar? As crianças falavam assim, o meu desejo hoje... É ter uma cama para dormir O meu desejo hoje O que eu quero hoje É ter um, um, um leite com pão Para eu poder comer uhum. O meu desejo é vestir roupas limpas O meu desejo é tomar um banho quente E daí? Né? É triste, né? É triste A realidade aí A gente não precisa ir lá para a África Ir lá para o sertão para ver essa dureza, essa realidade aqui pertinho de nós tem muita Está pertinho? Gente. A nossa está pertida. É uma... Eu estava conversando com uma amiga que me ligou pedindo ajuda para mais uma pessoa, um filho de uma mulher aí um cadeirante que está precisando de um monte de coisa. Então ela falou assim cida, a fila só aumenta, a fila só aumenta e é uma realidade. É... E eu fico pensando depois isso passar, como é que vai ser? É, tá é, complicado. Tá complicado. Então, a gente realmente tem que dar as mãos, a gente tem que ser solidário, a gente tem que olhar o próximo, ter empatia, porque a situação é bem... bem triste. E, e, e é muito curioso, né, Cida? Porque é um momento que realmente a gente tem que, tem que ficar de olho no próximo, porque tá batendo na nossa porta na verdade a situação tá batendo hoje eu eu fiz o pedido de um gás hoje e o entregador ele é meu conhecido e aí ele estava contando né as histórias para mim e ele falou assim que hoje é, hoje não essa semana ainda tinha tinha ligado uma pessoa uma cliente dele né ela estava dizendo assim que ela estava sem gás só que ela está desempregada, ela e o filho. Então, eles estão sem gás há dois dias. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, o que, que vai ser dessas pessoas, né? Porque a ajuda do governo já, já encerrou, né? Já encerrou e a gente nem sabe também se realmente pegou quem precisava pegar, né? Porque a gente sabe que existe um monte de, de coisa errada, né? Errado, nesse né? nesse sistema sim. e aí e daí quem de fato precisa não consegue acaba não acaba não chegando para acaba não conseguindo né porque a burocracia também é tão grande né que as pessoas mais simples que menos íntegras de tecnologia acabam não conseguindo fazer o tal dos cadastros e, e vai tentando tentando tentando chega uma hora que até desiste e sim tem o mínimo né o mínimo é verdade Falar, tá? Ô Cida, é... qual que foi? Me conta aí alguns trabalhos que você fez que, que foram assim para você muito gratificantes. Olha, é... vi que a Dani está ali, a Lorena, que nós somos do, do Rotary, né? Então uhum. bem gratificante foi o que nós fizemos, que inclusive eu recebi do, do Facebook ali uma lembrança: que foi a vacinação da, da polio então nós fizemos o ano passado esse ano não teve né presencial não, a gente não teve essa ação mas a, a ação do Rotary o Rotary tem ações grandiosas né igual a Dani colocou ali que se cada um fizer um pouquinho a gente faz bastante né e o Rotary uhum. é assim, cada um faz um pouquinho cada um junta dão as mãos e junto a gente chega a gente chega longe né então, foi essa ação da, da, da, da poli que nós fizemos o, o ano passado que a gente sabe que vai salvar vidas de crianças, né? Que vai salvar... Uhum. E outra também que eu fiz foi também na Vila União, que foi bem recente. É... Teve esse vendaval aí, é uma questão de um mês atrás, mais ou menos, que despediu casa, caiu árvore em cima de casa. E daí, a porteira que trabalha no meu condomínio ela sabe né, que eu faço trabalho voluntário, que eu gosto de ajudar, e eu tinha, inclusive, um monte de coisa lá no salão de festa do meu condomínio, já que o, condomínio, o salão não estava sendo usado, eu comecei a colocar as doações que a gente estava recebendo tudo lá. E ela falou assim, Davi vi que tem bastante um coisa ali no, no, no, no salão de festa, e queria ver com vocês se você não pode ir lá na Vila União, que uma amiga minha que mora lá me passou uma mensagem perguntando se a gente não tinha nada para poder ajudar. Eu falei, não, temos sim. Eu tenho um grupo de amigas também, que são as amigas parceiras. Nós conseguimos um monte de, de caixas de leite, roupa, fraldas. E daí fui lá, eu juntei algumas amigas, a filha dessa minha amiga também, que tinha pedido esse pedido, né? Fomos lá na Vila União para entregar as coisas. Gente, foi gratificante por a pessoa falar para mim: olha, isso é que nós vamos comer hoje. Que vamos comer aí por uma semana vamos trocar as roupas que está tudo molhado que como choveu destelhou tudo é, vamos trocar vamos usar a roupa que você trouxe agora mas o, ver aquela situação aquela a, a casa da pessoa que não, infelizmente a gente não pode chamar de casa é o uhum. né? é, ver aquela situação é, eu saí assim Vou te dizer Eu saí feliz por ter ajudado E ela ia comer, ia ter o que dar com os filhos Ia ter o que vestir os filhos Por alguns dias, né? A, a comida Mas eu saí de lá assim Depressiva Triste, chateada Por ver aquela situação Sabe? Por ver aquela situação Assim que Deprimente, degradante Desumana uhum. Sabe? Foi gratificante, foi, mas ao mesmo tempo, assim, foi bastante triste. para falar bem a verdade para você. É, é muito triste, né? É, eu me lembro, Cida, sabe esses, esses projetos que, o, que o, o Senac faz de casamento comunitário, que dele faz junto com a prefeitura? É, eu trabalhei uma época no Senac, eu era professora lá de, de beleza, sabe? E aí a gente foi fazer uma ação de casamento comunitário. Daí fui eu lá com as minhas alunas. Eu me recordo, Cida, que naquele dia eu sozinha devo ter maquiado umas 30 mulheres num dia só, sabe? para casar. E, e se eu falar para você assim que eu, eu fiquei exausta, mas eu fiquei muito feliz porque aquelas mulheres eram mulheres carentes, né? Mulheres que não nunca, acho que nunca pisaram um salão de beleza, nunca se maquiaram e a alegria que elas tinham, sabe? Era um negócio assim que era era era inacreditável, sabe? A felicidade delas com uma maquiagem, algo que a gente que está acostumada acha tão Tão bobo, né? Mas para elas aquilo era uma mudança de vida. E é bem assim mesmo. A gente que está aí é, fazendo trabalho social, pra, de, voluntário, praticamente diariamente, é, porque eu realmente eu faço trabalho quase todos os dias. E eu amo fazer. É o que eu acordo de manhã assim já pensando, o que, que, que, que eu vou ajudar hoje? O que eu vou fazer? <risos> então é uma coisa assim que realmente... É... É igual eu li outro dia num, num, num, num livro de um grande pensador, o Mike Murdock. O nome dele. eu li na capa de um dos livros dele, que o seu desígnio, desígnio está ligado a resolver as coisas que mais te incomodam no mundo. E o que mais me incomoda no mundo é essa desigualdade, sabe? É saber que muitos têm tantos e outros não têm nada nem dignidade. Então isso realmente me incomoda. E eu fico pensando, acordo de manhã já pensando: o que eu posso fazer hoje para diferença? Outro dia eu falei, não podia sair, eu peguei e falei: vou fazer um café solidário aqui no meu condomínio. Aí eu peguei, preparei o café e levei lá para a portaria. Daí chamei a mulher da limpeza, a porteira, o rapaz que faz a manutenção do jardim, e falei: vou fazer um café, um café solidário aqui. <risos> é, realmente é o que me enche os olhos, é o que me enche o coração: é fazer o bem sem olhar a quem. É aquilo que o Paul Harrison do, do Rotary, é o fundador do Rotary fala Dar de si antes de pensar em si Então isso realmente, assim, para mim é, é gratificante, sabe? Então é, eu penso que todos que baterem a nossa porta não devem sair de mãos vazias Tem que levar alguma coisa da gente, sabe? Nem que seja uma escuta com amor, nem que seja uma palavra amiga nem que seja um litrinho de leite, nem que seja o telefone de alguém. Se você não puder ajudar, o telefone de alguém, o contato de alguém que possa ajudar, sabe? Então, esse trabalho de formiguinha que a gente faz, faz a diferença. Então, é verdade. Então, a gente realmente tem que, que ter empatia com a história do outro, ter empatia com o problema do outro, né? e tentar ajudar, de uma forma ou de outra, assim, tentar ajudar, passar um contato, ter uma solução, ajudar. É o que eu penso. Uhum. Eu, eu penso assim também, sabe, Cida? É, tem muita gente que acha assim, ah, para eu fazer trabalho voluntário eu tenho que ter dinheiro também, eu tenho que estar numa situação boa e não, não tem nada a ver com dinheiro, né? Porque o trabalho voluntário não é só isso. Claro que as pessoas que estão necessitadas, elas precisam de coisas que o dinheiro compra. Comida, roupa. Mas às vezes você pode dividir o que você tem em casa. Se você não tem dinheiro para comprar, pega, olha o teu guarda-roupa, dá uma olhada, veja o que, que você não está usando. né? Dá uma olhada na, tu, na tua dispensa, veja o que, que tem ali que está duplicado, que você pode ajudar. Porque às vezes aquele, aquela blusa que está guardada ali pode ser a salvação de uma pessoa no frio, né? E aquele alimento que está... Aquele, aquele arroz que está guardado ali, que está que, que tá duplicado, pode ser a salvação de, de alguém, né? Porque é muito triste você passar fome e você passar frio, né? O, o medo também é muito ruim. Eu me lembro uma vez, Cida, é, eu era bem criança, muito criança. Eu sempre fui de família bem humilde, bem humilde, assim, sabe? A gente nunca foi rico, mas também nunca passamos fome, graças a Deus. Mas eu me lembro, é, eu sempre morei aqui em Pinhais. Eu tenho 42 anos e eu me lembro quando eu era criança, eu tinha acho que uns sete, sete anos mais ou menos. A gente andava sozinha na rua, não tinha perigo naquela época. E foi uma época que estava tava, tava uma ventania aqui em Pinhais, mas muito grande. E eu era um palito de magricela. Estava eu, a minha irmã e mais umas amiguinhas na rua. Só que a gente estava longe de casa. Menina, de repente, veio uma ventania que veio aquele furacão junto. Que foi formando assim, porque era muita, muita rua de terra, né? De repente, aquilo veio para cima de nós. A gente estava, acho que, em cinco meninas... Todas a gente se agarrou uma na outra, mas aquilo começou a levantar a gente. E aí uma mulher que, da, da, de uma casa ali, ela viu aquilo, ela saiu correndo de dentro da casa dela, ela agarrou nós cinco, levou a gente para dentro da casa dela, para dentro do quintal dela, sabe? E daí a gente, ela falou assim, olha, vamos esperar isso aqui passar, depois vocês vão embora. A gente falou assim, tá bom dona, depois a gente vai embora. E isso ficou muito marcado porque se não fosse uma completa estranha que olhasse né, com compaixão para aquelas cinco menininhas magrelinhas que estavam ali na rua correndo o risco de um furacão levar embora, porque foi era o que estava acontecendo, parecia coisa de filme, sabe aquele furacão levantando nós cinco, as três, as cinco magrelinhas no meio da rua. Porque a tempestade, que era só de vento, pegou a gente de surpresa, sabe? E eu nunca esqueci. Então, é, a partir desse, desse dia, eu tinha só sete anos, mas criou algo dentro de mim, sabe? Que, que era assim, quando alguém precisar e você puder ajudar, ajude. Sabe? E isso vem, isso vem desde lá atrás, assim. Eu acho muito bonito a, a, a gente ajudar pessoas. E eu costumo falar, Cida, que se você, se você pode fazer alguma coisa, você tem obrigação de fazer. Claro que você não vai conseguir mudar o mundo. O mundo ele é assim, né? Existe mesmo desigualdade, é, é muito difícil a gente, a gente mudar. É, o que a, a forma como é o mundo hoje né e até porque essa desigualdade não dá para a gente jogar pedra porque tem pessoas que têm muito dinheiro porém trabalharam muito para ter esse dinheiro que tem sabe então não tem como a gente ficar julgando mas o mundo é sim desigual e se a gente pode fazer alguma coisa acho que a gente tem obrigação sim de fazer sabe e e eu procuro eu procuro fazer, eu procuro ajudar quando eu posso. Se eu não posso ajudar com dinheiro, eu ajudo com comida. Se eu não estou podendo ajudar com comida, eu ajudo acolhendo alguém, eu ajudo conversando. Porque às vezes, né, Cida, tudo que essas pessoas precisam é de um ombro amigo. É de uma palavra de, de compaixão, é de uma palavra de, de esperança, né? Então, exatamente. Quando você falou ali que nós não precisamos, assim é quando você fala em trabalho voluntário que pensa em é muito pelo contrário O que a gente precisa é de ter amor E um pouco de tempo né? Então você tem que Por exemplo Para você contar uma história ser contadora de história Eu fiz um curso de contação de história No Instituto Dom Miguel E a gente Você foi lá aprender a contar história Você pode ir asilo Você pode, agora por exemplo Que a gente não pode sair, o que você pode fazer? Você pega o telefone e ver uma pessoa do, do, do, do, da tua família Ou é que você sabe que não está muito bem Liga para ela É uma escuta com amor Uma escuta com atenção Uma escuta de qualidade né? Interagir com a pessoa Conversar Perguntar como é que está A contação de história, por exemplo Quando tiver é tudo normal O que a gente pode fazer? Pode estar indo é, em hospitais Eu mesmo Já fui no hospital das clínicas Com meu coral Faço parte de um coral Dois coral Por parte <risos> Então, a gente cantar no hospital das clínicas, a gente ia no quinto andar, no domingo à tarde, e para cantar, é, o que a gente pode fazer? É, até a contação de história na rua, já fiz isso, contação de história na rua, né? Faz um grupo de... Ou senta no, na, ali no, no jardim, ali na praça, contação de história e escuta. No asilo, uma coisa muito importante, a escuta, porque no asilo, o que tem? Tem muitas pessoas, os velhinhos, as pessoas de idade, que eles querem o quê? Eles querem contar a história deles porque eu lembro muito porque meu avô meu avô gostava muito de contar a história dele a vida dele como é que era então o que acontece isso é muito você sentar com o idoso e escutar a história dele pois essa é, josé é verdade e como é que era como é que era quando você trabalhava na roça quando, como é que era a dona maria fazer uma comida gostosa você interagir com ele né então isso não precisa de dinheiro né é verdade fazer uma um, ajudar uma uma, uma pessoa a fazer um jardim cuidando é a flor se tira lá um dia da semana vou tirar quinta-feira para fazer ação social Aí você vê com que, o que que você gosta o que te enche os olhos o que te enche o coração de alegria né então você não precisa de dinheiro realmente não precisa de dinheiro né você pode juntar amigos fazer, igual você falou ali, ver o que está na tua, na tua casa é, em duplicado, pode fazer ver a pessoa que está precisando, faz uma cestinha e leva. Uhum. Mas fundamental mesmo é o amor, a atenção, o, a disponibilidade do tempo. Né? E também não é assim, ah, eu trabalho, não posso fazer ação social. Tem o sábado, tem o domingo, que os asilos podem receber. Que os abrigos de meninas podem receber, crianças, né? Então é só uma questão assim mesmo de você querer. Uhum. Como muitos aqui disse aqui nas no, no, no, no, no, no, no nossas conversas ali, precisa querer e ter um pouquinho de tempo, né? Que a gente consegue. É verdade. Você sabe que eu, o meu ponto fraco. São os idosos e as crianças. Tanto que a hora que você tocou ali no idoso, meu olho já encheu de lágrima <risos> E você sabe, Cida, que o meu sonho assim, era ter um negócio que fosse basicamente a junção de um asilo com uma creche, sabe? Com um orfanato. Ou uma creche ou um orfanato. Porque imagine que coisa mais linda do mundo você juntar os idosos com as crianças né porque um precisa do outro Exatamente. o idoso não vive sem a criança é né a vida, né Exatamente e e é algo que seria só só faria o bem para o idoso e só faria o bem para criança né e eu fico pensando puxa vida o governo poderia pensar nisso em juntar, fazer o, a creche junto com os asilos. Claro que ter, ter os cuidadores, ter as pessoas trabalhando, mas ter o mesmo espaço do, do idoso e da criança, porque um vai complementar o outro, um vai ajudar o outro. Exatamente, isso mesmo. Né? Eu, o idoso, para mim, é... tem todo o meu respeito. Me enche, me enche de, de emoção quando eu falo de idoso Porque é, é, é o conhecimento, né? O idoso é o conhecimento em pessoa Então a gente tem que respeitar, sim Tem que cuidar dos idosos Esse momento que a gente está vivendo Para mim está sendo muito triste Cada vez que eu vejo uma notícia de, de, de uma vítima né, do, do Covid Você vai ver lá é um idoso ou é uma idosa? Nossa, me corta o coração, porque parece que é uma doença que... Parece não, isso já é fato, né? É uma doença que está atacando de verdade os idosos. E eles não estão tendo chance. Verdade. Não tem chance. Exato. E você falou aí nos idosos. Eu, tenho... Eu escrevi outro dia também para a Gazeta do Povo é... sobre o idoso e eu tive assim, um feedback muito grande aqui do pessoal de Curitiba do, do, do... falando de pessoas que têm muita gente do respeito com o idoso porque realmente é... ali tem história tem conhecimento é eu digo que é uma biblioteca ambulante né porque é uhum. muito né pode aprender muito e infelizmente não tem esse eles não têm esse essa consideração merecida, né? A gente tem que fazer campanhas, tem que fazer projetos para poder o idoso ser ajudado, o idoso ser respeitado. Você tem que botar lá o platinho, a plaquinha no banco, porque ali é o lugar do idoso. Imagina, né? Onde é que está o respeito, a consideração? Então, a gente tem que a gente tem que usar mais de bom senso, mais de reflexão, mais de amor, de mais empatia mesmo, né? Uhum. O Cida, é... que dica que você pode dar para as pessoas que gostariam de trabalhar como voluntária? Que lugares que essas pessoas podem buscar? É... É... Quais instituições que você conhece? Pode, pode falar o nome das instituições, não tem problema. Para que as pessoas possam procurar, sabe? Porque realmente é o momento de ajuda. E quem puder ajudar, o mundo agradece, né? Porque está tá mais complicado hoje. Então, quem puder, quem quiser ajudar, quem quiser ser voluntário, que lugar que a pessoa pode procurar? O que, que ela pode fazer? Que tipo de serviço ela pode prestar? Então... É, primeiramente, como a gente estava conversando, a pessoa tem que ter amor, né? Ela tem que ter amor pelo próximo, amor por animais, né? É, então, primeiramente, ela tem que ter isso, amor. É, depois, tem que ter um pouco de tempo, né? Tem que ser de um dia da semana ou da noite. Eu fui voluntária também, fiz um curso para ser voluntária no CVV, né? Então, a gente tem que... Tem vários lugares onde você pode estar tá, tá buscando... Até eu vou deixar meu telefone, meus contatos aí, para as pessoas, se quiserem, é, depois entrar em contato comigo, né? É, até mesmo no Rotary, né? Sem ser um rotariano, mas pode estar tá ajudando de uma forma ou de outra, pode estar tá colaborando, né? É, mas tem muita gente... A própria prefeitura tem é, muitos canais aí que podem estar... Tá... Entra no 156 e procura lá voluntariado, hospital Pequeno Príncipe, hospital das clínicas, os asilos, né? Então você uhum. pode ter muitas, muitos lugares, muitas instituições que estão precisando, precisando. E a gente pode estar indo em vários, vários lugares para poder estar fazendo ação social, trabalho social, e também não precisa nem ser uma instituição, né? Você pode até mesmo na, na, no teu bairro, na tua rua, na igreja, onde você frequenta, com toda certeza vai ter alguém lá que é o responsável por, por ações, por trabalhos humanitários, por ajuda ao próximo. E você pode estar procurando, pode estar se informando, mas a Prefeitura 156, eles têm vários canais que podem estar, podem estar, estar, estar, estar informando, né? Mas uhum. eu vou deixar um contato aí, e se as pessoas quiserem saber mais a respeito, se as pessoas quiserem é, conhecer, é, quando a gente ficar mais, voltar mais ao, ao, ao normal, se puder, a gente puder estar se, se, se encontrando, nós podemos estar indo fazer ações juntos, né? Sou super parceira para estar ajudando nesse sentido aí. Vou deixar os meus contatos. Que bacana. É, quando a gente finalizasse da live, sempre quando eu finalizo, eu gravo um stories. E para deixar para deixar registrado aí eu marco vou marcar o teu perfil que aí as pessoas podem procurar você tá é... eu fiquei sabendo que você é pré-candidata a vereadora é de qual cidade que é de Curitiba Curitiba uhum. é. é fala um pouquinho sobre isso aí Cida fala um pouquinho aí da sua proposta de de pré-candidatura como que funciona, quando que você decidiu que você queria trabalhar com política, é... o que que você se vê fazendo como pré-candidata? Então, eu já faço mais ou menos uns oito anos que eu já fui convidada para sair como vereadora, nunca tive coragem, né? Agora, nesse ano que passou, fui convidada por, por três partidos e decidi pelo Democratas, pelo DEM. Né? Então, uhum. eu saí pré-candidata, a vereadora pelo Democratas. E o que eu. Eu tenho três frentes de trabalho que eu quero trabalhar. Que a primeira é o ajuda a mulheres, né? Porque eu acredito que uma mulher fortalecida. Ela vai estar, a família dela vai estar fortalecida, a comunidade onde ela esteja. Onde tem uma mulher, forte, uma mulher forte, tudo vai prosperar ali onde ela estiver. Eu acredito nisso. A mulher é o pilar. Então, a minha primeira, minha primeira bandeira é o ajuda a mulheres. A minha segunda bandeira é o respeito ao idoso, uma vida de qualidade para o idoso e o terceiro é para o meio ambiente então eu quero vou ter três frentes de trabalho aí que eu quero erguer essa bandeira aí e trabalhar por Curitiba mas isso aí é uma, uma conversa para uma próxima uma, uma próxima live a gente vai marcar um novo encontro a gente falar mais... mas é verdade eu me decidi aí por, por pela política espero ter é, ter grandes alegrias e poder ajudar muitas pessoas espero mesmo porque o que eu quero com a política é isso, é levar esse trabalho que eu já faço aí de formiguinha, eu quero alcançar mais pessoas, é realmente fazer um trabalho forte com mulheres, com projetos, é, em comunidades, em escolas, né? então é, uma, é um grande desejo, é um grande sonho aí que, que, eu, que eu estou aí planejando e estou, estou sonhando e eu quero que realmente dê certo, porque eu quero alcançar muitas vidas, ajudar muitas vidas. E, é, como que eu posso dizer para você? Mudar muitas histórias. Mudar muitas uhum. histórias. Eu acredito que juntos nós podemos mais, juntas nós somos mais. É, juntos, dando as mãos, a gente vai mais longe. Né? Então, eu acredito nisso. É, ver, é verdade, Cida. E eu acredito também que chegou a hora da, das mulheres começarem a, a se envolver mais na política. É porque a mulher ela tem, ela tem uma sensibilidade, ela tem uma forma de ver a vida diferente. Né? Ela tem um respeito pelo próximo muito grande. Não estou dizendo que os homens não têm, não é isso. Tô dizendo que as mulheres, porque nós nascemos para ser mães, né? Nós somos mães, a gente abraça o mundo, a gente consegue abraçar o mundo com um abraço de amor, né? De um abraço maternal mesmo. Coisa que para o homem já é um pouco mais difícil porque não é a natureza dele. Simplesmente por causa disso. Não é porque ele é menos, é porque não é a natureza dele. E a nossa natureza é de mãe. Né, de, de acolher. É, nós, nós temos, a gente tem essa característica. E eu acredito nisso também. É, eu, como eu trabalho também na, na, nessa área meio pública, há muito tempo, há muito tempo eu trabalho com o meu canal do YouTube, que eu ajudo pessoas, que eu ensino pessoas, eu também, há alguns anos, eu venho sendo convidada para ser pré-candidata. E eu nunca aceitei. Porque eu pensava assim, não, não é, não é para mim, não é a minha praia, não é isso que eu quero. E aí esse, esse ano eu também tomei a mesma decisão que você. Eu acho assim, eu achei que estava na hora de fazer alguma coisa. É, porque quando você, quando você tem a. a quando você está junto com, com o poder público, é muito mais fácil. De você conseguir fazer algo pelo próximo, né? Então, a gente precisa disso. Precisamos de mulheres assim, fortes. Mulheres que queiram fazer história, que queiram ajudar o próximo. Então, a gente precisa realmente aprender sobre política, querer saber de política e entrar na política, né? Eu também então, acho. Não tem 30% de, de, de, de cota, mas sim porque a gente precisa mudar a, a nossa realidade, né? Então, vamos juntas, vamos juntas, é isso aí. Vamos dar as mãos, como dizem nossos amigos aqui, ó. Juntas somos mais fortes, a Licele, é, juntas podemos mais. Então, vamos que É vamos. verdade. Vamos que é vamos. vamos. É verdade. Então, eu, eu aceitei, né? Então, eu, eu também, eu sou pré-candidata vereadora, mas aqui da minha cidade de Pinhais. Então, eu fui convidada. Convidada aí também pelo, pelo partido do Luizão, que é convidada, né? Mas ah, sim. Eu, então, como eu sou aqui de Curitiba, daí eu decidi por aqui, vou batalhar, vamos correr, vamos correr junto aí. <risos> é verdade. Mas que legal, Cida, fico bem feliz, viu? Porque eu acho que nós mulheres a gente tem muita capacidade. A gente tem muita capacidade de mudar, né? O trabalho que a gente faz. Fora do setor político Já é sensacional É incrível Agora pense Pense esse trabalho dentro da política então, eu A pode... diferença que vai fazer Então, nós podemos alcançar Muito mais vidas Muito mais famílias Mudar muitas histórias Né? É verdade É verdade então... é, é verdade Pode falar, Cida Vamos que vamos? Não vamos... Vamos <risos> pra frente, né? É verdade. Cida, numa próxima oportunidade, eu vou convidar você, então, para a gente bater um papo sobre política, tá? É, eu, queria, eu queria muito agradecer você pela tua participação. Muito obrigada, viu? Muito obrigada ao pessoal que interagiu aqui com a gente, que participou, que mandou parabéns, que mandou coraçãozinho... Isso ajuda muito, ajuda muito aqui no, no engajamento, né, na, na visibilidade do, do perfil. E eu falo que isso é importante, não é para a Josi aparecer, mas é para o trabalho que a Josi faz aparecer, sabe? Porque é um trabalho que muda, é um trabalho que ajuda pessoas. Então, quanto mais a gente puder ajudar pessoas, e quanto mais as pessoas nos ajudarem a ajudar pessoas, melhor por isso que eu agradeço muito assim e Cida, muito obrigada pela tua participação você realmente é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que merece todo o bem que a vida possa te dar porque é isso que as pessoas que ajudam merecem é, só merece sucesso e merece uma vida realmente digna, sabe? Então parabéns e muito obrigada, viu? Eu que agradeço Gratidão por todas as meninas aí, das mulheres que somos, um grupo que nós temos bem forte, das amigas parceiras, que também é um grupo que eu tenho bem forte, das mães amigas que também estavam aqui, a minha amiga ali, a Sheila, que me apresentou para a fotografia, a Vera, que me deu um empurrãozinho, a Juliana, a, Lu, ai, todas, a Lorena, ai, muito obrigada. Olha o filho. Teu, filho, teu filho mandando parabéns ali para você. <risos> mesmo, amada por Sucesso para você também. E vamos conversar sobre política, vamos aprender sobre política, ou fazer política, para que a gente possa ajudar muitas mais pessoas. É verdade, Cida. Gratidão viu pela tua participação. Pessoal ali, muito obrigada, tá? Boa noite para vocês. Hoje foi o nosso último dia do Varal de Ideias. Fechamos com chave de ouro. <risos> então, muito obrigada, Cida, ó. Um beijo, minha amada. Boa noite. Gratidão, gratidão mesmo, sucesso. Um ótimo final de semana. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, meu povo. Gratidão por estar <risos> Tchau, gente.